Fala aí Guerreiros e Guerreiras Soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e vamos lá hoje saiu né hoje dia 7 de Abril de 2020 é saiu um pouquinho mais cedo conexão Z8 só que eu ainda não vi tô gravando agora à tarde para vocês mas vamos lá você bolodores vem que vem vem neném né eu havia falado que Possivelmente não teria por causa desse negócio de coronavírus, etc. Deram um jeito, eu não sei se gravaram antes dessa pandemia ou se já tava. Ou se gravaram como é que ficou, não sei. Vamos ver agora no vídeo. Vamos lá. Conexão Ovo de Páscoa. Olá, pessoal. Aqui é a Jamie Ariel e está no ar a Conexão 18 de abril. Esperamos que todos vocês estejam bem. E então tá vendo pelo pelo que eu tô vendo já não vai ter o pessoal né é falando a gravação do gm certo? porque como eu falei a maioria devido a essa pandemia aí tá né grande maioria em casa quem pode ficar em casa tá quem não pode a gente a grande maioria tá indo trabalhar tá indo na luta né e só Deus mas a gente vai sair dessa não é seguro jogando de casa e também esperamos que estejam animados para saber o conteúdo desse mês então, sem mais delongas, vamos ver. É melhor. Novas armas permanentes. Ah, isso aí é do evento, turbilhão. Mercado Paralelo. Fala aí você aí, vai. Comenta aí você o que, que você acha de, dessa de, do Dual Barret aqui que preza banana. Mais de 180 caixas em diferentes eventos este mês. Tá bom. Eventos 50% de ZP em essa primeira recarga do mês. Beat, MK47S e mk 4 s Sakura. Só que esses prêmios aqui, né? Trouxeram a, a raríssima Sakura, né? Por dia, se você colocar aí acima de 140k, você ganha Sakura, né? Não permanente, mas ela por dias, não é permanente, é por dias, então... Uma sacada aí, mas é, por um lado, pra quem tem a Sakura, é rara, e tá trazendo uma arma rara, por dias, pro pessoal tá testando, tira um pouquinho daquela... Com o tempo, acho que mais nada aqui no jogo vai ser raro, isso é... É, ele tem que ser, ser, ser o mais reto, sincero possível. Com o tempo, cara, eu creio que muitas armas que eram raras, vai voltar e, né, como já voltaram muitas delas, e vai deixar de ser rara, né? A Sakura aí tá com indícios que, talvez, possa ser que futuramente possa voltar a caixa da Sakura, né? Já que trouxeram ela de dia, então é um grande indício, né? Mas, vamos ver, vamos ver. Isso é ruim, e é bom ao mesmo tempo, né? Ruim pra quem já tem. E bom pra quem não tem. Caixa da Fira. É, aqui no caso é o evento por cento né porcentagem das caixas que já essas caixas já vieram tanto de é, nas caixas mais chances já vieram também com porcentagem diminuída e estão voltando novamente com desconto então para quem não tem nenhum MN tá aí uma boa escolha para quem já tem não vai mudar nada que a gente já tem... E o novo modo batalha, novo, é, novo velho modo batalha, né? Porque o modo batalha, modo batalha não, cara. Batalha de ovelhas, modo batalha de ovelha não é o modo batalha. O modo batalha de ovelhas, ele geralmente só vem agora no mês aqui da Páscoa, né? Esse modo, muitas pessoas gostam, é um modo que dá pra dar uma desestressada, né? É um modozinho legal, né? Não chega a ser aquela, ah, mil maravilhas, mas é um modo diferente, dá pra dar desestressada. Pra mim, na minha opinião, poderia deixar esse modo permanente no jogo. Não só trazer de eventos, que é um modo que a galera gosta e dá pra dar uma zoadinha legal. Mas vamos lá: joga no mapa rancho. Aí com certeza vai ter o um evento, né? O eventozinho já tá no fórum. Que muitos de vocês não sabem o que é o fórum, pelo amor de Deus, gente. O fórum é onde sai tudo de atualização. Tudo sobre evento, sempre é bom você dar uma olhadinha no fórum, que lá sempre tá falando alguma coisa que tá relacionado ao jogo, problema, etc. E outras coisas mais, tá? Um pouquinho alto. pelo que eu vi por cima, você jogando os mods, você vai ganhar uma mochila, né? A mochila da, da ovelha e mais não sei o que da ovelha. E se você completar todos os requisitos lá do modo, você vai ganhar um mérito. né Se você jogar 10 mil, pegar 10 mil ovelhas, você vai ganhar o mérito de ovelha. E as e 30 caixas lá, se eu não me engano, red spray. Ó, oh, a M4 que a gente vai ganhar do evento turbilhão, né? quem fizer. Pra quem não sabe, gente, esse evento tubilhão é, começou no dia 1, né, de abril, vai até dia 28, se eu não me engano. Você tem que logar todos os dias e jogar pelo menos meia hora. Você fez isso, no final do evento, no dia 28, você vai ganhar essa barret permanente. Né? E a barra é barret, né? Pode ser qualquer um, a barra é muito forte, né? Evento final né, de semana de Páscoa. Aí ganhar... Fizeram uma pegadinha com esse evento de final de semana de Páscoa, que, que no, na primeira postagem estava ah, escrito Sakura, seria a caixa da Sakura, né? aí depois mudaram, não sei se colocaram errado se algum errou, e depois colocaram M4S Primavera, mas na postagem inicial estava com a caixa Sakura. <música> Mapas. Mapa México atualizado com novas funções de torneio. Mapa México? E... Nova função de torneio? Como assim? Como vai entrar no. Conexão Z8 vai ficando por aqui. Vai entrar no, no, no... No, no.. Esse mapa vai entrar na na é Não tem direito, não. Tá bom. Pelo jeito, acabou. E lembre-se. Não foi bem uma, uma, uma conexão, né? Foi mais aí um, uma, uma recapitulada no, no conteúdo que tá tendo, que já tem, já está acontecendo no Crossfire, os eventos do Milhão, é, o evento Pá, o final de semana Páscoa, e as armas que já tá mostrando aqui, já tá, já, a gente já tá ganhando. O que, que eu achei? Eu não achei nada. Eu, eu pensei que nem ia ter. Então fizeram pelo menos um, um vídeo só explicativo. É, não, demonstrativo do conteúdo que tá acontecendo no mês de abril. Não, não, não é um Conexão Z8 praticamente falando. E por não ser o Conexão, não tem muita coisa. Não vem muita coisa. Como vocês sabem como é que o jogo tá. O jogo tá totalmente mega bugado. Eu tenho que falar isso. Eu jogo todos os dias. Quase todos os dias tento. Praticamente todos os dias que eu tô em casa esses dias, eu fui dispensado do trabalho por 15 dias. Então, esses dias que eu tô em casa, tô jogando muito. E eu posso dizer com toda a propriedade que tá muito lagado, né? Principalmente a questão de FPS, o Drops tá lá com 200, 150, do nada! Você vai para 10, 15 FPS, eu não sei como acontece isso. É, eu sei, eu tenho extremamente consciência que o jogo é antigo, tem mais de 10 anos de existência, que a sua, é, a sua mecânica de jogo é antiga, mas esses erros não aconteciam antes com tanta frequência. Aconteciam sim, mas não com tanta frequência que nem está agora, né? E também sei da infraestrutura do Brasil, sei que a gente não tem internet muito boa, sei também que o Brasil é isso e é aquilo, mas... Repito, coisas que só acontecem no Crossfire. A gente joga outros jogos, até também de, de uma certa idade, né? Se você jogar um Warface aí, um Zula, jogar outros jogos antigos também, os jogos não dá esse tanto de, de erro que o Crossfire tem. Então, não é só a nossa infra infraestrutura do Brasil, mas também tem coisas do jogo. Eu sei que o jogo é bocado, eu sei que o jogo é antigo, mas tem coisa que tá demais, né? E é, conforme informações que eu tenho, rapaziada, é, esse mês de abril, maio, era um mês que seria as implementações de melhorias de lag, de rede, de conexão e estabilidade. Só que, porém, né, teve esse negócio do coronavírus, do COVID-19 e tá todo mundo né parado o mundo inteiro tá parado então a equipe que viria fazer esses ajustes né ver o que tá acontecendo com as conexões aqui da, do servidor do, do Crossfire AL está parada não pode trabalhar não pode viajar né devido à pandemia então com certeza foi adiada. Como eu falei até outras lives, falei com vocês outras vezes. Parece que tem uma nuvem negra no Crossfire. Toda vez que anuncia que vai ter melhoria, que vai ter alguma coisa, sempre acontece algo para ser adiado. tá? infelizmente. Mas, é, foi isso. O que, que eu achei? por ressaltando aí. O evento é bacana, que você logo todo dia vai ganhar uma arma permanente. Fora as caixas que a gente tá ganhando todos os dias, logando. Né? É bom. Só que o conteúdo em si, em geral, não teve quase nada, né? principalmente em questão de erros. A partida ranqueada está é, com alguns bugs e um desses são o chat da Ranked. A gente não está conseguindo se comunicar com o time. Se você joga aleatoriamente da Ranked, você não consegue passar a cal pro time, então é, não falaram nada aqui, não sei se saiu algum, depois vou dar uma olhada no para confirmar, não sei se saiu alguma nota falando se vai ter arrumado ou não, eu cheguei a falar com o GM, repassar, é, eles falaram que estavam cientes e que iriam fazer, né, tentar fazer a melhoria, mas não falaram quando, se ia ser nessa atualização agora, né, se não me engano, do de atualizar do dia 7 para o dia 8, à noite, não sei se essa mudança, essa melhoria vai acontecer nessa atualização, mas, o chat da Rank está bugado. Então, é isso. É, eu achei o conteúdo bem fraquinho, para ser sincero, também... É de relevância por causa de tudo que a gente está acontecendo. Por tudo que está acontecendo no mundo. né? Não só o Crossfire, mas outros jogos também estão sendo afetados. O jogo Publite, Publite com os meninos. O Publite também não recebeu atualizações. Muitos jogos não estão recebendo algumas atualizações. Devido é, a, pouca, a poucos funcionários que podem trabalhar. E que estão trabalhando em cada empresa. Cada um tem o seu, a sua, a sua restrição. Então muitos jogos estão sem ter conteúdo. Então... É, nesse caso né vai vamos né vamos dar uma relevância mas é assim que eu passar essa essa crise toda vamos ver como é que vai ficar infelizmente o crossfire tá bugado a gente tá em casa quem quiser jogar vai jogar do jeito que está tá um pouquinho ruim para ser sincero para vocês não vou omitir, tá ruim mas é o crossfire né quem quiser jogar é isso que tem para jogar quem não quiser jogar vai jogar outros jogos assim como eu faço assim como outros fazem e assim vai né? Muitos gostam do Crossfire, mas infelizmente o Crossfire é isso gente, não tem o que mudar. É, Põe uma coisa na cabeça de, de vocês, o Crossfire não tem mais o que fazer, não existe, ah, vai, o Crossfire vai melhorar, não melhora, o Crossfire é isso, é isso que vocês têm. um dia fica bom, um dia fica ruim, um dia fica pior, outro dia fica bom, outro dia fica ruim, outro dia fica... e assim vai, o Crossfire é isso. Enquanto não chegar um Crossfire novo, do zero, um Crossfire HD, o Crossfire vai continuar com esse mesmo problema de sempre, tá, Vou deixar isso bem claro para vocês. Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, grande abraço e livre se porque ser gamer é uma guerra. Fui, abraço e cuidem, cuide dos seus familiares, dos seus avós, se previnam, tá bom? E quem puder também fazer oração, sempre aí à noite aí, pra Deus nos ajudar a proteger o Brasil, porque o negócio tá complicado. Valeu, abraço, fiquem com Deus, até mais, chupa bife bonecos. tamo junto.